E aí pessoal, beleza? Aqui lá no Braseiro Na última gameplay deu uma bugadinha no meu áudio, infelizmente Hoje a bugadinha tá no meu nariz <risos> Mas faz parte O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no monte, naquela montanha Em busca do... Do acesso à cidade de onde ficou ginásio de fogo Por isso a gente tem que jantar com alguns tis magmas, e enfim Esse povo chato tem que ficar aloprando a gente Vou pegar umas 10 Great Ball Vamos pegar algumas super poções Os dois antídoto Vou fazer a, a Ferig Paralisa Hill Waken Até o the Hell Vou pegar um Só para garantir Olha um Repel um escape Hope Show, o resto já tem agora vamos tretar, como é que está o time, Torco na frente, vou botar o Mastomp na frente querendo ou não, ele ainda é o meu mais, mais forte, só não é tão forte Eu preciso que ele evolua de uma vez, o Swampert, vai ser muito útil até lá a gente está apanhando esse Mega Boi é diferente né, os níveis, as dificuldades, a distribuição de XP, tudo é diferente do normal A gente apanha demais pra acontecer as coisas Aí dormimos, recuperamos, não perdemos vida a gente gastou ataques né, pra vir até aqui, então vamos ficar full Eu não tenho os óculos ainda, então eu não consigo atravessar Tchau tchau Nidoran ah, do top de meu vinte e agora vamos voltar aqui, eu, eu acho que é por aqui, eu não lembro certinho onde que eu tinha que ir poder chegar naquele morro, eu acho que era lá por baixo mesmo tá? vamos meter um Rock Slide era o Ace. meu suelo ajuda muito, ele é bem rápido então, a gente Consegue dar fim das, das coisas. No final das contas, o Suelo não é um pokémon que eu deixo no meu time, geralmente. Mas eles, esse Suelo, essa Suelo, enfim, tá me ajudando muito. Aqui, ó. Tinha Aqua, tinha Magma, tô tretando. A gente tem que pegar os que sobrou aqui, ó. É perigoso ir na dupla, mas vamos ver. Zubat e Munel. Rock Slide Vamos meter um Aero Ace no Zubat, só para facilitar Beleza, Watergirl o um Aerowaste deve resolver, show de bola Esse parzinho não foi difícil Monel, rock Slide, Rock Slide, show e trocou de um Munel para o outro, não entendi O outro era mais, muito mais forte Aí o Zubat, Rock Slide, deve resolver. Foi. Temos um gajo de ganha muito pouco experiência, né? Uma, uma coisa é complicada nesse Mega Moemon Night Aqui Que monitor foi a Night Shannon? Diga-se de passagem, bem sensual. O nosso Ah, eu queria deixar paralisado o Vamos pro Play. Eita porra Steel Wig Hero Ace Era o Ace Ah, não deu Tá levando todo mundo, eles assento! Flamwell. Boa Ficou confuso, mas deu certo Camerupt Camerupt tem que ser o um Macho Topping, não adianta Ah, que legal ah, não, não puxou muita... Ah, como é que eu vou te dizer? Mu... Ela puxou muita roupa, <risos> Só que esperava alguma coisa diferente e se deu mal, e bem feito! Ah, eu tô tomando um Burn, desgraçado, vai me matar só no Burn, ah, fala sério! Turkle... Ah, que chinelagem! Esse Camerupt aqui ficou roubado! Earth Power, beleza Vamos de novo É isso que eu tô dizendo A gente apanha muito nesse aqui Nessa versão Pelo fato de ser tudo mexido, né Os níveis são esparelhos Complica muito E é muito pouca experiência a cada bichinho que a gente ganha As experiências, o compartilhamento delas são diferentes Mas faz parte Se a gente entrou para jogar então Vamos jogar Quis jogar a versão certinha, viu? Vou jogar um Moemon da vida. Por exemplo, eu gosto da, das animações, né? do jeito, das características dos personagens que eles fizeram. Bora. Vou com o Mark. Bora. Let's go. Rock slide e Aeroways, Vou levar esse povo todo aqui. Ah, fala sério. Necessário Turco, tem me gastar, fazer eu gastar item. Oh Vulpix, que linda! Meu Deus Vulpix! Beleza, só, só, me tirando um pontinho de vida importante. Tá, então, chegamos aqui de novo. Agora vamos tretar. Vamos de novo enfrentar. Agora é só o chefe que sobrou, né? Então dá para nós caminhar até perto ali. Aí, vamos dar aquela recuperada, tirar o Burn Já que eu gastei dinheiro né? Cadê... Burn Hell? Ih, só tinha um Deve ter comprado mais Tem alguma poção ou só Super Pot? Só Super Pot Ah, mas eu tenho as Berries, né? Deixa eu ver, eu tenho alguma world berry tenho 7 Vamos usar tudo Evita tá morrer aí. Agora vamos fazer uma troca. Vou botar o Budil de cara, ver se eu, se eu consigo paralisar aquela Uh, O Camerupt se eu não me engano, eu não consigo paralisar. Vamos tentar, né? São três, ó. Nightiena. Ah, podia ter acertado, né, tio? Torko. Fire Spin. Firespin se ele acertar ele fica preso ali no guret, beleza Vou Botar o Timbur. Né, se ele acertasse mesmo o golpe ia ser super efetivo. Claro, o torco aqui é, é, o que me, é o que me resta aqui porque ele é o, é o que chega mais perto. Fire spin. Eita. Bom, eu vou deixar, porque contra o Munel não tem muito o que fazer. Smoke Screen. Ah, maldição. Suelo. Beleza, consegui tirar uma boa vida dele. Agora ele fica naquela jogadinha de ficar indo e voltando com a sua super potion. Aí, boa. Golbat. Golbat, Gol, eu preciso do Rock Slide, certo. Não é, mano. Pera aí, eu tenho a Poké Flute, né? Eu consigo usar a, a Yellow Flute. Aí. Ah, não acredito, cara! Que roubo! Ah, não! Tô dizendo, cara, isso aqui é muito roubado. Jogo maldito. <risos> não deixa eu jogar, rapaz. Olha tô tentando fazer as coisas e não deixa. Mas que saco, cara, deixa eu botar, deixa eu fugir aqui Vou botar o um Torque pra frente Vou botar o um Swampert pra frente mesmo Vamos tretando com esses bonecos aqui até nós é chegar lá Rapaz ah, do céu, cara, tá tudo encaminhado eu Negastei minha Flute, minha Poké Flute Gastei meu Burning Hell Tá louco Aí é brabo, né, tio? Vamos lá de novo. Ah, preciso achar algum lugar que eu ganhe experiência fácil. Porque, olha, aqui tá difícil. Rock Slide, Airways. shopping aqui eu incomodo. É só logo o Airways, as ideias deles. Aí foi. Vamos de novo. Vou subir e enfrentar aquele louco lá. O tem que acertar. O problema é que é só o Swampert. é só ele que presta <risos> contra eles. Deixa eu tentar começar com o gameplay Ver se eu consigo, de repente, fazer ele dormir. Não sei se vai dar tempo. Cara, mas é muito roubado, vai tomar banho. Swang aí, ó deu crítico, pelo menos isso me ajudou. Low kick. Rocket, beleza. Aqui é só o Swampert. Que ele acerte os Rock Slides Não é, aí, boa câmera up tch. Coming up, O Torco, ele tem as box Se eu conseguir acertar um, já me ajuda Maldito, cara ele É muito roubo, vai tua mãe Aí, cara, olha o que eu tô dizendo ele É muito roubado, ele é 32 Ele não é pra ser tão forte Dos meus bonecos Aí Agora é o que sobrou Ah, eu vou ter que usar uma super Potion aqui para garantir. Acho que agora vai. Aê! da mãe, não me deu nada de experiência, 190. Não me deu nada de experiência, rapaz. Tá louco, apanhamos aqui, mas peguei um, peguei um meteorito. Agora vamos poder chegar na, na cidade onde fica o nosso ginásiozinho de fogo. Ah, droga, tinha um moleque pra enfrentar ali no fundo Não peguei Aqui é um cara perdido só Ah, dá pra enfrentar ele Eita, pô, me dei mal Pelo menos esses caras aqui eu não tô muito fim de enfrentar não Porque agora eu tô sem vida nenhuma Ah, maldição como é que é furfó? Não sei que bicho é esse. Ah, acho que é o gambá. É o gambazinha que ficou legal. Virou uma medida. <risos> o gambá virou uma mendiga. Que legal. É aí, tio. Vou ficar me tirando dúvida. Só porque eu tá no mesmo nível que eu. Ah, que dificuldade. Stundler. Não lembro que bicho é esse. Ele é normal, deve ser. Ah, meu Deus! O pior bicho que tem isso. É ah, não é possível! Que jogo desgraçado! Tá doido! Sai, cara! O cara pegou o jogo assim, para passar a raiva. Ó, me falta agora chegar na, na cidade, literalmente, do Ginásio de Fogo. Então, vou fazer um corte temporal e voltaremos. Show, vamos voltar lá para aquela nossa parte da, <risos> da montanha. Olha aqui uma Pokémon perdida que eu não tinha visto antes. Hiper Potion, olha aí, rapaz, que malandragem. Tô com o Torkum na frente, não me adianta Tá aqui fraco da, da peste Vou botar o Suelo aqui mesmo, não vai, ele não vai perder A Ponita, é brava rapaz Esse que é o ruim de tá com os pokémon fracos A gente não tem confiança nem, nem para enfrentar a Ponita Ali o Macho Tomp, cara, que é o meu 0-1 Tô tomando uma tunda desses pokémon fracos Slugma, adiós Slugma Ih, vai rápido, isso mais fraco Ah, eu vou perder pro, pro Slugma, só lá, Slugma Slugma é bonitinho, mas é muito taquinho, sabe lá, aí Torco, Torco é só pra quem tem vantagem mesmo oh, round oh, round oh, o Round, o Round, era o que era de repente Valeria a pena eu ensinar alguma coisa, porque agora eu vou te contar Timbur tá, tá sendo mais útil do que alguns Pokémons principais aqui pra mim. Beleza, My Nihonur se foi. O Burn tá me queimando, do... Eita! Não consigo escapar, ferros. Tô dois, tô, tenho dois Burnados aqui. Eita, ferros. Ih, vazei, vazei, vazei. Os dois que eu tinha alguma chance que o Skarbon for pro saco então queimando okay, até a morte Outros os de fogo do ginásio literalmente eu tenho só um Mastomp então vamos um torcer para ele não ter nada fora do... do tipo porque às vezes ele bota um, um tipo que aprende um... um ataque ah, ele aprendeu o ataque do tipo fogo mas ele não é do tipo fogo é morre, monel boa. Aí, boa Aí foi tá, aqui eu já enfrentei todo mundo agora não, opa, tem que subir esqueci, aqui é o contrário aqui eu tenho que subir pra poder descer eu já enfrentei todos os time magma e tudo mais ué eu tenho que ganhar do, do carinha de novo? ah, será que eu não salvei? não! acredito, será que eu não salvei? Oh não cara não, é possível será que eu não salvei onde eu achei que tava? só falta eu acho que eu encerrei outra gravação e onde eu tava, eu achei que eu tava mas eu não tava, ai me mal Fernando por que você é tão burro, Fernando? Não sei, não sei. Só sei que sou. Olha ali que sacanagem, cara. Achei que tava grande. Tô bem pequeno. Agora eu vou ter que voltar lá pra baixo e matar aquele cara de novo. Aquele cara roubado. Vamos descer aqui de novo. Vamos na casinha. Ai que sacanagem. Tem uma casinha aqui pra eu recuperar meus bichinhos aqui do lado, né? Não, eu tô, eu tô na cidade. Acho que é mais rápido por aqui. Acho que eu enfrento menos problema por aqui <risos> do que por lá. Tá, vamos ver. Onde é que eu tô? De novo. Aqui, foi. Foi. Eu vou trocar de bicicleta, né? Eu tenho a opção de trocar por bicicleta. Bicicleta. subir aqui. Agora, quando tiver essas trilhinhas, acho que eu consigo subir. Que bugade que eu tava acompanhando. <risos> eu passei maior trabalho apagado aqui, é desgraçado. Agora me dei mal, que ganhar dele de novo. Vamos subir. Vamos tretar com o líder do time Magma. Vamos dar aquele save dessa vez, né, Fernando? Ah, é por isso, viu? Apanhando desses caras. Primeiro, ah não, tinha mais um aqui, vida é monel, eu acho que ele vai usar, ah, vou usar outro monel. Ah, fala sério, cara, eu vou usar o macheton, porque eu preciso que ele pegue experiência, aí o 29, monel rockslide, vamos dar mais um rockslide, vamos usar mais um rockslide, full ful, eu não tenho ataque do tipo lutador o não vai deixar eu escapar, pois. Oh, eu ganhei de todo mundo, ali, todo mundo, não sobrou nada de de experiência, eu ganhei dos quatro rapaz. muito pouca experiência deixa eu ver, cadê os itens eu tô com uma great ball. Eu tinha comprado um monte de great ball. Ah, minha, fla, minha flauta ali. Ah, que burro, cara. Você esqueceu de salvar. O Torko tá na frente, né? Perdi o suelo. Vamos, vamos ver. Vamos tentar perder aqui. Eu tô com preguiça de voltar para recuperar. Então vamos perder nós. Nightena. Aí, beleza. Agora dá pra gente começar a trabalhar. Show. Eu já larguei aqui para ver se ele já vai tomar... Né? Cara, só que faltava mesmo o, o Budil ganhar do Night <risos> dá um crítico aí, né, tio? O Budil é mais rápido? Que gozado. Vamos lá, Mastomp. Termino o serviço Mood Bump Aí, boa Turco Beleza, vamos trocar aqui A câmera é rupt Desgraçado Eu vou tentar Botar o Torko. eu acho que ele vai matar o Torkoal numa, numa magnitude É, foi Eu queria só tentar pelo menos Ah, não deixa, não dá tempo do, dos bonecos fazer nada o mode, o mode Bomb pelo menos é mais efetivo Do que o Rock Slide Se ele não me matar eu levo Ai, rapaz, dessa vez foi, foi de primeira Apanhei tanto da primeira vez, dessa vez sem save, sem nada, foi muito mais fácil ali, eu devia, devia ter esperado pra jogar dessa vez hein? mas que barbaridade Agora sim Comprei um lava cookie Agora sim eu vou, vou deixar de preguiça Vou descer aqui Rapaz, passei todo aquele trabalho que vocês viram Vocês viram aquela surra que eu tomei uma atrás da outra? Aquela humilhação. Dessa vez eu fui sem humilhação. Ainda com a menos. Que coisa, velho. Então, Serve de lição. Primeira coisa, <risos> salva o jogo. Segunda coisa. Confia rapaz na estratégia. Mas top não me desperficionou dessa vez. Agora nós vamos para a cidade dos Pokémon de fogo. Vamos enfrentar aqueles louquinhos. Ventus, Geodude Mega Drain, Foi tudo, beleza, Geodude já foi Esse aí não tem muita chance Baltoy Baltoy vai pro Macho Que bonitinha ficou a Baltoy Ela é mais bonitinha assim do que o original O original é muito feio Não sou muito fã do Baltoy Ele é muito estranho Aí, rapaz, boa Ganhamos do treinador Aqui acho que é os mesmos, né Oh, o Stundler. Stundler! porque que não sabe é um servo, né? Servo do papai noel. Aí, deu bastante experiência, acho que é a primeira vez que eu vejo, né? Aí, ó, tem um time magma aqui escondido. Ele guarda uma entrada secreta, se não me falha a memória. Aí, o Turco. Ah, eu vou trocar, vou botar o Suelo, porque eu tô com medo de uma magnitude, alguma coisa do tipo assim. Seu já já suspeitava desde o princípio que não ia aguentar. Mas... O importante é o torque pegar um nívelzinho. Olha Lava Plume. Lava Plume oh, muito bom, 80 Putina, eu ficava com o aqui para ele pegar um nívelzinho bom. Aí, bom não é, né? Mas tá bom. Aí agora dá para, temos confiança para tentar com esse povo. Lava Plume. Ele hey. dá, dá tipo um estourinho de lava Mas é onde está, onde está Ah, é por causa do Manmares Ah, o Suelo Eu precisava de você, Suelo Aí, boa Suablo Ah, Suablo é o É o que vira a Altária Beleza Mete bronca aí Lava plame do Turkle Digo, pô, eu falei, ah, rapaz, Torco está tendo serventia quem diria? Boa, já se foi disco voador também aqui. Peguei o númerozinho da, da guriazinha. Aqui, meu. Meu WhatsApp tá bombando. Aí, Burner Hell. Tem uma duplinha aqui. Ou é a dupla e a graminha. Dessa vez eu vou tratar com a dupla. Ó. Lava planos. Nossa, lava plano afeta todo mundo. Então, vamos. <risos> tomar um cuidadinho. Nosso Budil dessa vez. Aí, o cut do Budil é a mesma coisa que nada, né? Vamos usar o Mega Drain. Não adiantou muito. plano no Will e o Bullet Seed. Bora! Show ó, oh, Fiquei paralisado. Ah, nem queria mesmo. Budil, nível 25. O Budil não vai evoluir. Achei que ia ter mais uma forminha pro Budil. Vou mandar nessa graminha aqui ver se ele vai parece alguma coisa Machop e Bunker Nenhum dos dois me serve agora O Timbur é um Pokémon que eu vou acabar não investindo também A Torko passou geral Vamos ao Lava Plum Opa, foi sim Beleza, último treinadorzinho Furfrawl é o Gambá aquele, né? Vamos lá, Machop os ataque de pedra não é muito efetivo. Mud Shot não é muito efetivo. Mud Bomb. Vai usar o Mud bomb? bomb? é o que vai dar mais daninho. Beleza, Stunler. Vamos tentar o Stunler aqui. Eita, não erra, não erra. aí vou não erra. Não erra, ah, droga. Aí Budil. Bullet Seed, eu quitei. Não vai errar, Budil. Ah, eu preciso de mais um... É. Aí, foi, beleza. Eu amo todo mundo. Eu, digo, eu Nossa, como eu não pego o número desses caras, rapaz. Tá doido. Não tem mais ninguém aqui, né? Aí, chegamos finalmente na cidade do... dos pokémons de fogo. Aqui é a piscininha, ó. Ah, piscininha é thermal. Aqui a gente também pode ir na... se afundar na areia, aqui, ó. <risos> Viu? Dá é um spa, rapaz. Dá pra aproveitar. Aqui não. Essa lojinha aqui, vamos ver se tem alguma coisa que preste. Tem um velho aqui, tem alguma coisa? Tá. tá. Vamos comprar. Great Ball. Que eu não, o que eu comprei, descomprei, vamos comprar de novo. Vamos comprar umas 10 poções. Antídoto, uns 3. Paralise Hill, ficar com 3. Awaken, ficar com 3. Burn Hell, ficar com 10, porque eu tô no ginásio de fogo. Ice Hill, ficar com 3. E era isso agora me, me enorgei do resto. dá mais aquela recuperada básica, botar o mastão para frente. E agora vai ter a treta vai ser com ele mesmo. dar aquele save state esperto dessa vez para não se perder, né e encerrar o vídeo por aqui. depois de toda essa no nubagem e tudo mais, no próximo vídeo a gente vai enfrentar o ginásio de pokémons de fogo, certo? Esse aqui tá sendo bem passo a passo, tá bem difícil, vocês estão vendo que o par os pokémons não é uma missão fácil, mas ao pouco a gente vai indo. Do meu time mesmo, final, a princípio só o Swampert, o resto é todos descartável. O Suelo provavelmente vai ficar pelo Fly, o Timbur vai ficar pelo Rock Smash e pelo Strange, e o Budil por enquanto por causa do Cut, <risos> certo? Espero que vocês estejam curtindo. Muito obrigado disso tudo qualquer coisa. Podem criticar à vontade minhas lubagens. Faz parte da, da raiz do canal. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.